Meu nome é Simone Silva, sou atingida pelo crime da Samarco Vale BHP lá em Barra Longa, onde há dois anos e quatro meses nós vivemos em um canteiro de obras. Bom, no dia 5 de novembro de 2015 a gente teve o rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco, que tem como donas a Vale e a BHP Billington, é, e aí já completamos dois anos e quatro meses desse crime e vários problemas é, decorrentes disso. E um dos problemas graves que tem acontecido, que é central inclusive na Bacia do Rio Doce, é a questão da saúde. Né? São vários problemas decorrentes desse crime e até então é, poucas provas. Né? Então, recentemente foi feito um estudo com 11 atingidos do município de Barra Longa. Desses, todos apresentam alto índice de níquel e isso faz com que diminua a quantidade de zinco, né? porque esses dois elementos químicos eles competem. E a falta de zinco no organismo gera vários outros problemas de saúde. Além disso, alguns desses atingidos, desses 11, também se constatou a presença de arsênio, né? metal pesado. No dia 8 de março, foi quinta-feira passada, eu recebi o resultado do exame de Sofia, com essa alta concentração de metais pesados. e hoje nós estamos aqui em São Paulo, no Instituto da Criança, né? para que ela venha fazer esse tratamento, porque é muito assim, eu como mãe, como leiga, né? Eu sei que é uma coisa muito grave né? e buscando também pelos outros que estão em Barralonga, sem deixar os outros para trás, que é o direito de todos eles. Essa aqui é uma foto de um atingido de NAC pelo contato do rio. Aí a gente vê uma ferida muito grande. Né? A foto não tá boa o foco, mas são vários carocinhos que estão aparecendo na pele dos atingidos também. Manchas brancas que dá atingida de periquito, manchas brancas por todo o corpo. Isso aqui é a queda de cabelo, são muito grandes e aí aonde cai não nasce de novo ou nasce branco o cabelo. Esse é atingido aqui é da Baixada Coronel Roberto de Paba, além das manchas brancas nas costas também tem queda de cabelo. E ele consome a água que é levada para, para a comunidade dele é, através de caminhão-pipa, fornecida pela Fundação Renova. Isso aqui é da mesma comunidade, consome a água vinda do caminhão-pipa. Sofia, hoje, está com 3 anos. Quando a lama chegou, ela tinha 10 meses. Sofia tem problemas alérgicos na pele, feridas na pele e problema respiratório. E hoje, muitas e muitas dor na perna. ela acordar de madrugada gritando com dor na perna e não tem explicação das dores na perna. E hoje, diante do laudo médico. A gente sabe que as dores na perna dela é relacionado ao aumento desses metais pesados no corpo dela. A forma de tratamento também é algo que a gente é, tem que avaliar, tem que ver como se fazer. Precisa ter políticas públicas específicas para os atingidos e atingidas da bacia do Rio Doce. Né, algo que não se fala, não existe um plano robusto, concreto, né, a longo prazo, para se resolver questões desse tipo. Né. A questão da saúde não é uma questão que está sendo levada a sério para as empresas criminosas, né? São Samarco, Vale, BHP e agora a Fundação Renova. A Fundação Renova apresenta laudos é, que são tecnicamente ruins e que todos eles foram rejeitados pela Câmara Técnica do CIF, que é o Comitê Interfederativo. Então, não é levada a sério essa questão. A gente precisa, inclusive, que o Estado esteja presente, né, também se posicionando ao lado dos atingidos e atingidas, né, fortalecendo o SUS, fortalecendo políticas públicas específicas, que não tem acontecido até então.